Oi, tudo bem? sou o Tegon Junior. Eu estou aqui para ajudar você a eliminar a gastrite e o refluxo de forma 100% natural. E hoje eu estou aqui para dar uma dica de excelente bebida que você pode estar tá utilizando logo de manhã para começar o seu dia da melhor forma possível. Então, como você já sabe, é, tomar uma água com limão pelo, logo pela manhã é uma excelente forma de alcalinizar o corpo. É, eu vou estar tá ensinando para você aqui uma forma de... Deixar essa água com limão ainda mais poderosa para desintoxicar e carregar o seu corpo aí com antioxidantes, preparar é, o seu organismo aí para ter uma excelente digestão, para que você tenha é, um ótimo um ótimo dia. Então, além do limão, eu vou acrescentar aqui o gengibre em pó. Vou acrescentar também a espirulina, a espirulina é uma alga rica em antioxidantes, possui propriedades anti-inflamatórias que vão ajudar aí no seu corpo a ter saúde e a se recuperar se tiver tendo algum problema. A clorela que é uma planta unicelular que tem propriedades desintoxificantes, né? então ela ajuda a eliminar do seu corpo é, diversas toxinas, inclusive metais pesados. Então vou acrescentar ela aqui também. Para melhorar o sabor eu vou estar utilizando aqui o stevia, né, que é um adoçante natural. E vamos lá, colocar água. Vou mexer aqui um pouco estou completando aqui com a minha é, água alcalina né? que eu utilizo aqui em caso um fruto que deixa a água alcalina e pronto aqui você tem uma bebida rica em antioxidantes, que vai ajudar a desintoxicar o seu corpo e preparar você para ter um excelente dia. Eu fico por aqui e adeus azia!